E olha essa que acabou de acontecer, deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, fez deputados do PT procurar um buraco para se esconder. Assista esse vídeo.